Os governos já não estão é, escutando, já estão assim, um pouco afastados até do que é a população de rua mesmo. E, e falta muito espaço para participação, eu acho, do, do, do povo, para poder que isso mude. Né? Isso tem acontecido há muito tempo, todo mundo pensa que isso é a democracia de 4 e 4 anos votar, quando na verdade não é. Inclusive é do interesse também do povo querer.